Convido você a fazer uma assinatura colaborativa da Diálogos do Sul, uma imprensa que faz pensar. Basta clicar no link Apoie no site ou em qualquer um dos banners espalhados pelo site que você vai ser redirecionado para a página do Catarse, que é a plataforma mais conhecida de financiamento coletivo do país. Aqui é possível ver o nosso vídeo da campanha explicativo, e também conhecer mais a respeito do projeto, ver quais são os valores e as recompensas que nós oferecemos para os nossos apoiadores. Aqui em cima, no topo, então, você tem essa opção Assinar o projeto. Feito isso, você seleciona o valor e clica em Continuar. Você vai ser redirecionado, então, para uma nova página onde é preciso fazer um login colocando seu e-mail e senha e clicar em cadastre-se então será aberta uma nova página então você será encaminhado né, para a página com seus dados pessoais que você vai preencher normalmente e seguir o próximo passo, também é possível optar se você quer que o seu apoio não fique público e por fim é preciso escolher a, o meio de pagamento, se vai ser com cartão de crédito ou com boleto bancário. E finalizar o pagamento. Prontinho.